As mulheres de tetas pequenas são mais inteligentes, pero gostam mais das mulheres brutas. Au! Ah, O oh, senhor! Olá, meus irmãos panameños! Olá, minhas irmãs panameñas! Hoje regressamos com. Panamá? Em português! Listo! <risos> e. Oi, quem, quem acha as perguntas? Sou eu! Vez, es, es, hace, a outra vez foi a Verônica a hora quem vê lá Verônica Keyes as perguntas e oi quem acha as perguntas foi Joe. Será a primeira vez que você está aqui, o que tem que fazer? Se inscrever e dar like. Se inscrever, o botão está aqui abaixo, inscreva-se e derraça o like. Listo? Vamos empezar hora com a primeira pergunta. A primeira pergunta não... Eu falo para ela Não não golpeie a <risos> mesa porque vai se quedar pera Espera, pera espera. Listo, muito bom. Pues. Uh -huh. Então essa a primeira pergunta Que eu vou marcar a hora. É As mulheres de tetas pequenas São mais inteligentes Mas Gustam mais as mulheres brutas ah, Ou seja Ou <risos> o seja isso é um ditio, uma sentença? É um ditio. Dime de novo. As mulheres de tetas pequenas... recorda, é um ditio panameno. Mira aqui, ó, oh. Panamá em português, é um ditio panameno. Não é um ditio brasileiro, ah. salvadorenho e, e, e outro aí costariqueño e mexicano, é panameno. E tinhas um cabelo muito barba? De que é o cabelo? Eu também quero saber. Repetindo, as mulheres de tetas pequenas, teta, pequenas, são mais inteligentes, pero gostam mais das mulheres brutas. Eu é, sou contra porque está querendo dizer que as mulheres de peito, não estou, não estou não estou perguntando sua opinião. <risos> És um dito, não há o que é, mas é uma opinião. Espere! Quer dizer que as mulheres de teta pequena são mais inteligentes, pero que me gusta da bruta. Ou seja, que te, que te gusta das mulheres com, pe, com teta grande? É isso? Não, a casa está abrando. Não. Pero gostam, gostam. Ou seja, gosta. Mas as mulheres brutas. Bruta, quer dizer o que? Bruta, bruta aqui é um. Abra os o teu Abra acabarro. Porque ela é morre bruta, cai para trás. Bruta aqui é que é, significa uma pessoa ah. com, com, uma inteligência barra. Ah é? Sim. Como você foi burro, burro. Sim, daqui? sim, é verdade. Por isso que eu já estou te dizendo que bruta, bruta o que? Bruta, a hora tem dois sentidos. Uma pessoa com uma inteligência barra que, eu creio que não é, e, e uma pessoa bruta que... Ai, ela é mulher, assim, mira Muito mulher? Assim. Eu vou cortar essa senha. Essa eu... senha? Essa cena <risos> Eu vou cortar essa oh vou... Por que você eu vai vou... cortar se você tem uma mulher bruta? Porque eu não quero que ah. não vou... eu não pense que minha mulher é burra. É, não, é meu amor. Eu estou te dizendo que tem duas cintas. Burra é, é bruta, eu não sou. De inteligência barra, eu não sou. Eu sou bruta. Bruta, sim. Qual a, qual a interpretação do Dichu? Então, vocês... É isso? A hora lê, porque... Os teus para... da hora só reclamou, reclamou, reclamou. Que garoto? de pechuga pequena, não é? essa é inteligente que dá é bruta. Inteligente. Que, que larga é de que tem pechuga grande, que são inteligentes também, Eu estou né? querendo dizer... Desse... É isso que, que o... O lo que, lo que significa no Dichu? Significa que as mulheres... Eu não sei por que isso não está... Não, não tem significado. Eu vou <risos> falar. Obviamente... Se refere àquelas mulheres cuja cujo busto é grande Gross. e llamativo, oh, resultam mais interessante e lavista, vista, que não sejam demente mente brilhante. Oh. Ou seja, as mulheres com a teta grande não são. Ou seja, sim. Se, são mais interessantes mesmo que se, não tenham inteligência. Se, não, mira, é sobre inteligência. Tenho... Já que eu estou te descendo. A hora, eles descer que a mulher que tem uma teta grande não é inteligente? Que isso? Tem mim com teta grande? Você que conhecer um monte de oh, Panamê. Espera, espera. Ah. Você quer dizer que eu sou brasileiro? Então eu tenho é, menor inteligência que você? Não, eu estou falando porque... Esta, esta, é um monte de Panamê. É um monte de Panamê. Ou seja, são todos inteligentes. Si, é, e é, eu não... que venho para cá, eu não sou. Não. Pode ser que a Panamê que tem um robusto grande não é inteligente. Mas eu não. Já me conosco. Abra cá sua opinião em los comentários porque. que eu não sou eu não sou bruta não, eu sou inteligente. Nunca diga nunca mais. Mais? Mais? Ah, tem três pontinhos? Sim, sí, tem três pontinhos. Ou seja, nunca diga nunca. É isso é es um ditado também brasileiro. Nunca diga nunca. Ou seja. Pelo acá no... tem mais? Significado? Ah, eu não sei. Abra você cá nos comentários. Nunca diga nunca mais que o que você creia que eu, eu... Então, é. Então, em Brasil significa isso. Nunca diga nunca. Por quê? Ai. Nunca, Tem que... Não, nunca nunca diga nunca Porque você não, não sabe o que pode Perdão. acontecer Ai, eu nunca vou uh, tomar essa água Não, nunca diga nunca Ai, eu nunca vou fazer isso Não, porque você não sabe o seu dia de amanhã Então vocês for es por isso Porque você não sabe o dia de amanhã Então você não pode nunca, nunca, dizer nunca Sim, porque você não sabe o percurso da sua vida vamos, vamos ver o que está escrito aqui escrito. Não adiantar, não adiantar certas afirmações, já que não sabemos se si logo vamos a necessitar apoio novamente. Escuta, é isso. Nunca diga nunca, você não sabe o que vai suceder em sua vida. Vamos a outro dito. Uh -huh. Nate pata. So, passa, passa, passa. O que passa, passa, passa. Sai, sai, sai. Está falando com um perro. Não sei mete pata, ou Não. seja, dale já, es, SALE! O que é uma pessoa, uma pessoa mete pata? É uma pessoa, uma pessoa mete, mete pata? Mete pata é uma pessoa que lhe gusta dar opinião na vida do outro ou lhe gusta dar opinião no que os outros hablam. Seria isso, mete pata? Ou, ou seria isso, tá hablando com algum perro, sali, sali? Não. O que é? Metepaté é um indivíduo que com frequência se equivoca ou comete er erros simples. É uma pessoa que que que se toma decisões erradas. Errada, errada. Er er errone, errona, errada, es, errada todas as vezes. É um indivíduo que com frequência se equivoca e comete erros, erros simples. É uma pessoa, é uma Deve ser como que em Brasília se habla a pessoa que mete a, as patas pelas mãos. O, Troca os pés, os pés pelas, mãos. pelas mãos. Ou seja, a pata pela mãos. Sim, a pessoa trocou os pés, os pés, por las mãos. É, em Brasília seria como isso. Eu estou imaginando os panameños assistindo esse vídeo e, uhum. e quedam de risa, quedam de risa, porque nós não sabemos falar algumas palavras. <risos> com com, é, com o igualito o Leandro que está horrores, horrores, e eu também com muitas palavras. Vocês, este, vocês estão de riso aí, né? pelo que já, dale. Agora eu também não conheço isso, né? É isso uma... na Se... Não conheço, não conheço, não conheço. Não conheço. Não, eu não Conosco. Eu não conheço. Você conhece? Eu não conheço. Ah, OK. Eu não conheço. Mira <risos> então assim. Mira, oh, não, ele derrubou a mira Mira que então. que eu vou falar Não, escuta Escuta o que eu vou falar Mira o que eu vou falar, meu amor É porque em Brasília, hablamos assim Olha o que eu vou dizer Mas não é que você tem que mirar Sim. com os olhos este olha, É como é... É que ele manda a atenção É na é silampa Eu não sei o que é silampa Ah, então deduça Não, não pode dizer isso Eu não sei o que é silampa o que é silampa? Tem que arriscar alguma coisa. Não, não puedo, Porque, mira, é Panamá em português. Ou seja, você vai dizer uma frase que, dio, é, que são semelhantes a português. Silampa. O que é silampa? Escreva aqui embaixo nos comentários para ela. Por favor. É, o que é sila si. silampa? silampa. O que é silampa? Porque eu vou falar agora. Figura de mulher muito flaca, ah. que se associa com fantasmas. Sim, agora, dime o que é silampa. O que, que significa silampa? É mulher, é fantasma, é uma... Na, uma, uma na figura de mulher muito flaca, Usteja, que deve, deve ser assim. Se... Você já diria uma frase. Muy, muy Eu, quero te dec... Eu quero te perguntar para você o que é esse lampa? Se Silampa é um fantasma, silampa um, um algo delgado, silampa... lampa? Ah, aí a cá. Figura, o que, que, que é uma figura? É e imagem. ah já não é De mulher muito flaca. Mulher, mulher, flaca, flaca deve é mulher flaca. Deve ser transparente, como, como ser transparente? Ou, ou uma pessoa muito branca, muito blanquita? Ou muito delgada? Pessoa branca não é transparente. Que se associa com fantasma. Ah, esta mulher é na cilâmpada. A mulher muito branca, muito blanquita e muito delgada. E se assimila com o fantasma? Pode ser. Se lampa, então vocês querem dizer o que? Uma aparição? É uma aparição. Para mim, deve ser uma aparição. Se porque lampa. Porque foi uma aparição. Ah, escreve, Então, vocês, uma figura de mulher, ou seja. Qual o sentido Escriba de, de flaca? Aí. Aí. Flaca é flaca, como. É delgada. Como... É delgada? Se lampa para mim é uma aparição. Põe aí no, no seu comentário. Você está falando que flaca é delgada? Não, já estou te descendo. Se lampa para mim é uma aparição. Escreva cá, cá nos comentários para você teu o que o que é na mulher flaca, Mulher. mulher uma na mulher flaca. Em Brasil seria figura de mulher muito muito fraca que se associa com fantasma. Porque em Brasil flaca é na pessoa que não tem força. Ou também é na figura flaca pode ser na figura que tem que tenha é, é, muito transparente, não sei. Então você esse foi o dito de hoje. Dicho. Os dito. Os ditos. Os dito de hoje. E se lhe gostou, deixa cá nos comentários sua opinião. Não se esqueça de. Não se olvide de. Não se olvide é. Não se esqueça em português. Sim. Não se ouvida de. Se inscrever e dar o seu like. Exato. Muito gosto e até o próximo vídeo.